Olá, está começando mais um Ilha Drops. O tema de hoje é música espírita. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as mensagens do último vídeo e dizer que a minha mão já está boa. Não posso dizer o mesmo da Natália, que vocês saberão no próximo VT. A ser música espírita? A Paula Fernandes ela já se declarou espírita para o Brasil inteiro. Isso quer dizer que as músicas dela são espíritas? Não sei. Eu já toquei numa casa espírita uma música de um padre. Isso transforma a música católica em espírita? Afinal de contas, o que, que determina se a música é espírita ou não? A música espírita ela é uma música religiosa, claro. E hoje em dia a denominação que se dá é música gospel. A gente às vezes não quer ser classificado como música gospel, eu acho que música gospel é só música evangélica ou música católica, só que eu acredito que música gospel seja todas as músicas com temática religiosa. Sobre essa questão do que vem a ser música espírita, eu achei um texto na FEB que fala sobre arte espírita. A arte espírita é uma manifestação cultural dos espíritas que se propõe a aliar os princípios e valores éticos e morais do espiritismo as manifestações artísticas em geral, por meio da arte e educação a serviço do bem e do belo. Ou seja, música espírita, para mim, é a música que eu faço com os conceitos da doutrina espírita. O embasamento que eu uso nas minhas composições é justamente esse. Eu não quero ir contra nenhuma obra básica. Eu procuro fazer da música espírita uma ferramenta para evangelização, uma ferramenta para divulgação da doutrina, então o meu processo pessoal de composição passa muito por estudo. A gente, no grupo que eu faço parte a gente pega um, um tema e estuda ele até que, que a gente consiga transmitir através da música a mensagem que a gente quer passar. Claro que existem músicas que vêm pra gente através de psicografia e o mais interessante também existem músicas que nem tem letra. Como que você vai definir que uma música instrumental é espírita. No CD Força do Bem, lançado em 2006, tem uma música do Renan Colombo, que é só instrumental, e ela é espírita. Através dessa música, ele conseguiu se posicionar a serviço do, do bem através de uma bela composição. A gente procura, através da música espírita, levar o conhecimento da doutrina, levar a reflexão de quem está ouvindo, ao mesmo tempo, a gente quer levar um alento, a gente quer levar uma, uma tranquilidade. A gente quer transmitir o que a doutrina nos, no, nos diz, a gente quer transmitir os ensinamentos, a gente quer transmitir o conhecimento e que isso transforme, isso ajude a transformar o íntimo de cada um. Não tem segredo no processo de composição de música espírita. Estude, se dedique e mostre aí pra gente o que vocês têm produzido. É isso. No próximo Drops, a gente vai fazer uma experiência. Eu vou soltar o tema aqui e eu quero a participação de vocês antes da gente gravar. Iremos falar sobre moral. Para você, o que é certo, o que é errado? Deixe seu recado aí, a partir dele que a gente vai fazer o próximo vídeo. Hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Yeah!